E hey, aí, amigos do Rio Marframinx, hoje recebo aqui o João Ricardo Ziberman. ele que é editor do blog Liderança Sem Enrolação, trabalha tem um trabalho bacana com o desenvolvimento de líderes e hoje, a gente aproveitando a visita dele aqui na redação do Rio Marframinx, a gente vai conversar um pouquinho mais. João, sempre é um prazer ter pessoas é, que trabalham, que tratam essa questão do desenvolvimento humano e você é uma dessas pessoas dedica a parte da sua vida a isso. Seja bem-vindo a Rilma E é De cara, queria perguntar para você uma dica matadora aí para quem quer e está nessa área de desenvolvimento. Douglas, obrigado pelo convite. Então, para desenvolvimento de líderes, né para uma liderança efetiva, o que, que precisamos? Ter força de vontade. As pessoas acham que que simplesmente ah, eu quero ser líder, mas já fizeram a pergunta o que, que é ser líder de verdade? As pessoas querem ser líderes, quando estão na frente com a liderança, o que acontece? Elas vê todos os obstáculos que tem na frente e acabam se frustrando, perdendo todo aquele pique que ela tem potencial, ela tem qualidades, ela tem dom, porém se frustra. E o que, que fazemos com isso? Ela precisa, primeiro de tudo, entender o que ela precisa mudar. Entender quais são suas dificuldades, para que ela possa conduzir sua equipe. Segunda coisa, que é muito importante, não devemos esquecer: o que, que todo líder precisa? Trazer resultados para a organização. Lembrando que ele é referência da equipe, ele é uma das pessoas que está ali na frente e eles vão seguir ele. Agora, se ele não trouxer transparência, não trouxer honestidade, não trouxer humildade e postura, a equipe vai seguir o jeito dele. Por que, que temos líderes que que perdem toda a equipe? Porque eles não têm esses esses valores. Eles se preocupam mais, principalmente, daqueles que sobem para a cabeça. Pô, sou líder agora, eu posso fazer o que quero. Não é assim. Ele tem que servir também, ele tem que estar junto com a equipe. E lembrando que as pessoas acham que quando assumem a liderança, eu posso parar de aprender. Aí que muda também. Cada vez mais ele tem que buscar conhecimento, profissionalização... Cursos, nós temos N cursos, para hoje em AD, está muito fácil estudar e as pessoas param de estudar. E o mercado tá andando, as coisas estão muito rápido. Então o líder precisa o quê? Estudar, tá um passo à frente da sua equipe sempre. E lembrando, eu volto a dizer, né repetindo, resultados. O líder tem que ter o seu alvo principal, resultados. hoje João, uma outra situação também para essa questão da liderança é que muitas vezes aquele jovem, a pessoa que está querendo, almejando um cargo de liderança, não entende o processo do tempo. Às vezes, como você falou no início ali, é bonito essa questão da liderança, ser o líder, ser o chefe, ser a pessoa que dá as regras, mas quando a pessoa chega lá e vê que aquilo não era um hobby tão legal como era, que tem que ser trabalhado, aí as pessoas se frustram e a gente perde, às vezes, uma pessoa com numa ótima função, muda de função e a gente acaba perdendo aquela pessoa. Essa questão do tempo, vale a pena esperar? Quanto que é o tempo? A gente podia mensurar o tempo? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Isso varia de pessoa para pessoa, mas acontece muito disso. O que, que acontece? As pessoas sonham com algo e não querem ter... esperar. E, e, às vezes, ele deveria ser o quê? Se espelhar um bom líder. Na empresa que ele está, buscar no YouTube os líderes, mas principalmente na empresa. Como que funciona? Como que é a política de trabalho da empresa? Como que é o, o, a parte de direção? O que, que eles exigem? Qual que é o formato de, de cobrança para que ele chegue e acompanhe aquilo? E trocando ideias com, aquele, com alguém que já tem experiência. Então, nesse caso, as pessoas querem ser líder mas não querem as obrigações, os seus as suas cobranças, então o que acontece? Ele cai fora. Então, para os jovens, eu acho que vale a pena esperar e sempre estar junto, acompanhando. É, não é o dito puxa-saco, ele tem que cuidar com isso, tem pessoas que trocam. Mas não, sim, não, procurando entender e buscando conhecer o setor ou a empresa melhor possível para poder se encaixar de uma forma melhor. Porque a liderança ela é simples muitas pessoas que são líder em casa líder na igreja líder no, no colégio líder de, de, de amigos então é simples só que ele tem que cuidar para que não se frustrar e outra coisa o que está acontecendo muito hoje em dia primeiro obstáculos cai fora e lembrando que o líder representa a equipe representa a empresa e as pessoas às vezes que dão um problema o que que ele faz ele fica contra a empresa, se une aos laranja podre e acaba estragando toda a marca pessoal dele. Toda a trajetória futura que ele tinha, uma coisa assim, fantástica, ele joga no lixo por besteiras. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Lembrando que, se você quiser ouvir mais conteúdos como esse, mais interação no blog Liderança Oi. Sem Enrolação no canal no YouTube. Entre lá no YouTube, canal Liderança Sem Enrolação, você vai encontrar boas dicas de como ser um bom líder. Obrigado, João. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Douglas. Por ser da gente, estamos aí sempre. Obrigado, pessoal. Obrigado pela visita. Rio Mafra Mix, aqui você bem informado sempre.